Rogue One, vamos lá, Rogue One. Sair de Rogue One, assim, ah, foi maneirinho o filme, animadinho. Tem umas coisinhas engraçadinhas. Ah, apareceu Fulano, ah, apareceu Cicrana, que pra mim, né, pros fãs, fãs assos, assim, de Star Wars, já basta isso pro filme ficar divertido. Ah, viu o personagem tava tá aparecer. Para outras pessoas, não basta isso. a maioria das pessoas, não basta isso. a maioria, maioria das pessoas, o filme tem que. Te empolgar sem assim sair do filme. Uau, eu vi, foi fantástico. Comentando com as pessoas, alguma coisa fantástica do filme. E eu não saí empolgado, claro. A ah, vai ter spoiler nesse vídeo, tá certo? Não tem como comentar o que eu tenho que comentar sem fazer spoiler do filme. Então, só assista se você não se incomoda com spoiler. Ou se você já viu o filme, claro. Vamos lá? Então. Só que... Muitas vezes o filme não te empolga, mas ele é muito bom. E eu acho que é o caso desse filme. Eu fiz até um artigo no mídia, eu vou colocar o link aqui. Porque eu achei que essas coisas que são muito da, momentâneas, assim, né? Ah, falar de um filme que daqui a pouco vão esquecer, não vale a pena colocar no blog. Mas até valeria. De repente eu repenso e coloco... Uma, uma versão mais, mais desenvolvida do artigo no meu blog. O que, que tem de especial no Rogue One? Um monte de coisa. Vamos falar do que tem de ruim primeiro, porque aí já quebra um pouco a tua predisposição, se você viu o filme e não gostou muito, de recamar do filme, de implicar com o filme. Ah, a Jean é meio sem graça. A atriz que fez a Jean, que é. Felicity Jones não é não tá boa primeiro que eu discordo eu acho que a din é uma personagem desconcertante para quem está assistindo e a gente acaba embolando um pouco nossas emoções e não consegue decidir muito bem se a personagem está mal interpretada ou se a personagem é ruim e ela é uma coisinha meio me parece que cortaram muita cena boa dela também na edição final do filme que daria uma empatia maior com a personagem e reclamam bastante disso também, da falta de empatia com os personagens, mas aí vai o primeiro spoiler. Cara, quase todo mundo que vai ver o filme, imagino, desconfia que vai todo mundo morrer. Afinal de contas, o filme vem poucas horas ou poucos dias, no máximo, antes do A Nova Esperança, o episódio 4. E ninguém nunca falou desses heróis, mega heróis, sem eles não haveria nenhuma chance de enfrentar o um Império durante os outros filmes então é óbvio que todo mundo vai morrer né? ou desaparecer de alguma forma e obviamente todo mundo morre e isso atrapalha bastante também a empatia com os personagens você, vai, você tem uma resistência a empatizar com a criatura que você sabe que vai morrer dali a meia hora né duas horas eu acho que basicamente de ruim o filme é lento que aí os dois primeiros terços do filme são lentos que muita gente cita como um problema e pode ser, dependendo da tua expectativa com o filme, mas eu acho bom. É um filme que tem muito mais espaço, e isso, isso torna ele até bem mais sombrio. Tem muito mais espaço para você pensar, para você observar os personagens. É bem verdade que podia ter aproveitado aí para criar uma empatia maior com os personagens. Eu acho que tem uma falhazinha aí de é, direção, ou de roteiro, talvez mais de direção, o pessoal que estuda cinema vai identificar melhor quem que deixou de aproveitar esses espaços para aumentar a empatia. Tem uma cena que te cria uma empatia maior pela Jean, que é quando ela vê o holograma mensagem do pai para ela, que é o único momento que a atriz tem espaço, inclusive, para atuar. Essa listade é boa também para editar um novo tipo de postura de quem está assistindo. Eu acho que esse filme pode virar cult, viu? Porque a gente vive um momento histórico em que a gente se sente daquela forma, a gente se sente travado, a gente se sente é, encarcerado entre muros, a gente se sente sem perspectivas, o que a gente pode fazer, a gente pode fazer nada, né? não adianta ir para a rua, não adianta reclamar, não adianta votar, porque o sistema está tão amarrado em corrupções, em é, relações incestuosas entre os poderes, entre as corporações e a mídia, e tudo, tudo amarrado, você olha assim, o que eu vou fazer? Vou fazer que nem um monge cego lá, vou sentar nas ruas e esperar a vida passar. Então, esses primeiros dois terços do filme, eles entram muito em sintonia com essa, essa, esse sentimento que nós temos hoje no, no mundo, não é no Brasil, no mundo. E é desagradável a gente se deparar com esse sentimento. E a Jean, ela é a síntese desse sentimento, ela é uma representação nossa. E essa é uma outra qualidade muito foda do filme. Não tem ninguém com poder, não tem ninguém especial. A Jean tem lá uns momentos que ela briga bem, mas ela é uma guerreira, tem que brigar bem mesmo. E tá brigando com o Stormtrooper, que é conhecidamente ruim, né? De, de, de, de briga, de mira, de tudo, né? Então, são, são pessoas normais, são pessoas que poderia ser você e eu, tirando o monge e o namorado dele... Desculpa, tem que chipar os dois, que seriam fofinhos como namorados. Que é um pouco mais preparado, vamos dizer assim, mas mesmo assim as pessoas têm cara de gente normal. Não é o melhor piloto dos rebeldes, não é a, o, a pessoa que tem a força, o monge não, não tem, não tem. Ele podia pegar a força se ele fosse um Jedi, mas ele não é um Jedi. Ele não pode mexer naquela alavanca com a força, Ela tem que contar com uma providência divina para ele conseguir chegar lá e puxar a alavanca. Então, essa, esse realismo, ao mesmo tempo incomoda, torna o filme um pouco incômodo, aí você vai falar assim, ah, mas isso é filme para entretenimento, não era para causar perturbação nas pessoas. Não sei qual era a intenção da Disney, provavelmente a intenção é ganhar dinheiro, óbvio, né, e para ganhar dinheiro você fala uma coisa pop. Então, não sei até que ponto, é realmente difícil dizer, como que um filme sai uma coisa que acaba não sendo pop, quando deveria ser, né? O a guerra nas Estrelas é pop. Tem lá uma questãozinha política porque não dá pra fazer mais filmes sem questões políticas, morais, etc. Mas ele não. O objetivo principal dele é te divertir. É você, uau, apareceu o Darth Vader! uhul Ele tá arrancando todo mundo para todo quanto é lado, chutando bundas! Né? O objetivo é esse. E é muita gente se animou muito com essa parte, muito mais com essas partes do que com as outras partes. Mas ecoa! Esses dois terços de meio que incômodo, de um ritmo meio arrastado, te coloca em sintonia com o momento que você está vivendo. Então, Rogue não é uma fuga da realidade. O Rogue ele é um sutil tapa na cara da realidade. Uma coisa que Jornal das Estrelas fazia muito bem. Colocava um monte de questões de racismo, de guerra, de guerra fria... Eu já vi alguém falando que a gente vive no mundo hoje Um momento de guerra civil fria É um conceito muito interessante que eu tenho que explorar melhor depois E é o estado também do Rogue One É uma guerra civil fria Os rebeldes estão lá, desestruturados Meio que espalhados, meio que sem saber o que fazer Meio que impotentes E o Império está crescendo a torto e direito Tanto que faz a Estrela da Morte né? Inicialmente, eles iam até fazer mais de um filme Até assinaram com a... Felice Jones para fazer dois filmes, ou mais um, acho que dois. E eles não iam matar todo mundo porque achavam que a Disney não ia deixar isso acontecer, porque afinal de contas não vai matar todos os protagonistas, e deixaram, né? Então assim, esse final da morte de todo mundo, se eles, se eles tivessem sabido criar uma empatia nos dois primeiros terços, as mortes seriam muito mais dolorosas, seria nível Doctor Who, ia ser todo mundo chorando no cinema mas uma vez não sei até que ponto não foi o propósito que eles tentaram não criar tanta empatia com os personagens porque não é um, um filme para sair chorando de tristeza o despertar da força você sai chorando por uma certa catarse de finalmente você vê uma mulher naquela posição empoderada etc não é de forma nenhuma uma, um choro triste quem chora em despertar da força quem chora em eh, Rogue One está vivendo uma experiência totalmente diferente, diferente inclusive do Império ataca, que acaba tudo mal mas acaba todo mundo vivo está lá, você sabe que o Harrison Ford, o Han Solo vai voltar no episódio seguinte, no, no último episódio no sexto episódio o Luke perdeu a mão mas está lá, construindo uma mão nova né? construindo uma mão nova então as coisas Acabam num, num, num, num.. Só que tem o um, um filme seguinte. Rogue One não tem filme seguinte, acabou, morreu todo mundo, fim. Eles conseguiram cumprir a missão deles e acabou. Né? E eu acho que de certa forma isso também nos prepara um pouco pra ir pra rua, para continuar protestando, não importa se a gente vai atingir nosso objetivo. Tem um momento muito importante, que é o momento de virada da Jean que ela está naquela, dane-se, eu quero ir para a minha vida, eu vou aqui, vocês querem que eu vá fazer a ponte lá com o meu pai? Eu vou e faço a ponte com o meu pai e depois me deixem em paz, me deixem embora, viver na sombra, cometendo pequenos filmes, sei lá o que ela quer fazer da vida. Não tinha a menor intenção de ser heroína, ninguém no filme, aliás, tem intenção de ser herói, eles estão tentando cumprir a sua tarefa. E a gente tem, é muito impregnado com essa ideia de temos que ser os heróis das nossas vidas, das nossas vidas sim, mas temos seres heróis do mundo, a gente tem que fazer uma coisa muito especial não temos, a gente pode eventualmente acabar fazendo sem querer ou querendo, mas a gente vai trabalhando para isso mas viver em função de ser um herói é uma rota certa para decepção porque em 7 bilhões de pessoas não tem espaço para 2 bilhões de heróis a não ser que você conceba herói como uma pessoa bem mais padrão, como as pessoas de Rogue One que cumprem a sua tarefa atingem seu objetivo, faz um bem para os outros, nem, sem nem saber se esse bem vai ser lá grandes coisas, porque pode ser que eles não consigam, eles não sabem qual é o futuro, que eles morreram. Mas eles fizeram o que, que se apresenta à minha frente. E nesse aspecto parece muito com o Senhor dos Anéis também, apesar dos Senhores dos Anéis serem heróis de altíssimo calibre, né? Mas eles não têm muita esperança ao longo da história de ter alguma, algum sucesso. Eles acham, ah, vamos fazer esse negócio, vamos morrer e tô fazendo porque é o que está acontecendo na minha frente. Esse valor do Rogue One, talvez seja um valor moral da mesma envergadura, ou até maior do que o valor moral de todos os outros seis episódios que já passaram. Por isso tudo que eu acho que o Rogue One pode ser sim considerado o melhor filme da franquia Star Wars, muito embora não seja o mais empolgante. Não sei se ele poderia ser o mais empolgante. Tem até uma coisa que eu vinha pensando, né? um filme paralelo não pode ser mais empolgante do que o arco principal do que a espinha da história então eles podem ter até propositalmente tentado reduzir um pouco a empolgação desse filme para não competir com o episódio 789 não sei mas seja como for ele não é tão empolgante para a maioria das pessoas o que tem de empolgante no filme é a aparição de personagens o que realmente é aquele caso do funk não importa o que seja ele vai gostar de ver porque ele é fã mas o filme se si, ele tem que se justificar e eu acho que se justifica extremamente bem ele tem um papel social político moral ímpar talvez maior do que toda a série guerra na estrelas junta e desculpa se você não concorda com isso mas pensa nesses tópicos que eu falei e vê se não faz algum sentido e mais ainda vamos esperar uns anos para ver que papel esse filme vai ter no imaginário popular na nos eventos que a gente vai ver ao longo dos próximos anos e décadas que a gente vai ter um século 21 bem conturbado que papel esse filme vai fazer na sociedade eu acho que ele terá um papel relevante viu bom espero que o vídeo seja útil para você espero que o vídeo te faça pensar de uma forma diferente nas coisas se te lembrar de alguém compartilha com ele com ela fique à vontade para comentar assim o canal se você estiver curtindo e é isso, tchau, tchau, volte sempre, seja feliz, vida longa e próspera, não, isso é outro, que a força esteja contigo.